Se liga, você com é um afiliado iniciante, você sabia que a página de vendas do produto que você divulga como afiliado Interfere diretamente nos seus resultados? Exatamente, se você escolher um produto que não tenha todos os componentes que precisa ter dentro de uma página de vendas boa de conversão Atrapalha diretamente nas suas vendas Então se liga que eu quero te explicar neste exato momento o verdadeiro passo a passo Do que você precisa analisar ao escolher o um produto na Hotmart, na Eduz, na Monetiz Ou seja lá onde que você queira divulgar este produto, beleza? Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Júnior Moreira. No vídeo de hoje eu quero te explicar como escolher um produto do jeito certo para que você consiga aumentar as suas vendas, ou talvez, não sei se você já fez sua primeira venda, fazer a sua primeira venda como afiliado através da internet. Então é o seguinte, se você já gostou do assunto do vídeo, eu já te peço para deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal para você receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos e deixar o seu like para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas que estejam querendo também aumentar os resultados através da internet, beleza? Então já deixa o seu like aí, vamos embora com tudo. Então olha só, eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui agora para você, onde eu quero te explicar alguns componentes, alguns passos importantíssimos que você precisa analisar na página de vendas do produto que você quer vender como afiliado. Se a página de vendas não tiver esses componentes, pode acontecer de você vender menos, ok? Então procure exatamente produtos que tenham esses componentes aqui. É, vou compartilhar a minha tela aqui para você, ok? E seguinte, um detalhe importante. Olha só, é, eu vou dar um exemplo aqui. Ó, tô aqui na minha conta da Edu's que eu criei aqui de teste, tá? Isso aqui é na Edu's, ok? É, essa, esse exemplo que eu vou dar vai ser baseado na página de vendas de dois produtos meus, ok? Por que de dois produtos meus? Porque eu não vou ficar falando de produtos dos outros aqui que eu não sei se realmente o cara entrega o que diz que entrega ou não Mas você vai pegar como exemplo que eu vou mostrar aqui para você E vai analisar se tem as mesmas coisas nas páginas de produtos que você quer vender, seja de outro nicho, de outro mercado e tudo mais, ok? É só como exemplo, beleza? Então o primeiro passo, ó, tô aqui na minha conta da Eduz, ok? Se você é, não sabe como funciona a plataforma da Eduz, né? É bem parecida com Hotmart, com Monetize. Tem um outro vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição que ensina como se cadastrar na Eduz, como funciona a plataforma e tudo mais, ok? Então o primeiro passo de todos é o seguinte, vamos lá. Eu vou vir aqui na vitrine Select da Eduz, que é onde você procura pelos produtos. Ok, eu vou te explicar alguns pontos importantes aqui primeiramente para você escolher um produto aqui dentro, ó, então pronto, aqui abriu a vitrine select da Eduz. aqui é onde ficam os produtos, assim como é na Hotmart, nas outras, nas outras plataformas, né? aqui fica todos os produtos sobre todos os nichos que você quer vender, então aqui você já faz uma pesquisa simples sobre o mercado, então vou te dar o um exemplo, ó, vou digitar aqui ó, receitas ok? E aí a plataforma vai me indicar produtos relacionados a receitas, olha, 200 receitas veganas e por aí vai, e aí você tem a opção de clicar aqui no produto, olha, eu vou dar um clique neste produto aqui, aqui tem um botão para você se afiliar, ok? Caso você queira se afiliar ao produto, aqui mostra alguns detalhes em relação ao que o produto te oferece, além da afiliação. vou te explicar um pouco mais à frente aqui agora, é, tá vendo que aqui está de verdinho escrito recuperação de vendas, isso quer dizer o quê? que? Que esse produto aqui, é, vou te dar um exemplo, você vendeu, é, fez uma venda não, né? você teve um boleto emitido como afiliado alguma pessoa é divulgou esse produto que você divulgou esse produto como afiliado uma pessoa emitiu o boleto o que, que isso quer dizer que a edus a própria plataforma Olha só que louco a própria plataforma da edus entra em contato com a pessoa através de e-mails para tentar fechar essa venda Olha que loucura tá então esse produto tem isso aqui ativo Beleza tô pronto aqui é um detalhe importante só para você entender como é que você faria para se afiliar agora o que que você deve analisar na página de vendas de um produto tá eu vou dar um exemplo aqui, vou pesquisar pela Comunidade Black, que é um dos meus produtos. É meu produto, tá até inclusive está até aparecendo ali na tela do meu computador. A Comunidade Black é um produto meu de assinatura, é um produto para afiliados, ok? Focado para quem quer vender como afiliado. Ele é um produto de recorrência. Eu quero te mostrar, eu estou pegando ela aqui por... É, inicialmente, para te mostrar isso aqui na lateral. Olha só, ah, eu quero que você entenda o seguinte, tá? É, isso aqui é para você entender um pouco mais a fundo da plataforma da Eduz. Você vai ver que aqui ao lado, olha, tem escrito, é, no outro produto estava somente recuperação de vendas. Neste meu aqui, você já pode ver que está escrito, ó, funil infinito ativo, comissão de recrutamento ativo e cobrança recorrente ativo. O que, que significa isso? Isso aqui é alguns pontos que você deve analisar na hora de escolher um produto. O que, que é o funil infinito ativo? Por exemplo, imagina que você se afilie... É, aqui, olha só para você ver na tela do meu computador, mais um produto aprovado aqui na plataforma. Funil infinito significa o quê? É, imagina que você é, é, se afiliou aqui à minha comunidade Black, ok? E aí, seguinte, imagina que você fez uma venda da minha comunidade Black para o cara que chama João. E aí o João comprou meu produto se tornou aluno. Imagina que depois de três meses, por exemplo, o João me seguiu lá no meu Instagram e aí lá nesse meu Instagram eu vou lá e faço uma chamada de ação, por exemplo, para o meu curso que é o Método Instagram, que é um outro treinamento meu, ok? Só para você entender. Imagina que o João viu esse meu story, clicou no link e comprou o Método Instagram, ele comprou através do meu link. Você que vendeu a comunidade para ele, recebe a comissão do Método Instagram também, ok? Então isso, o funil infinito quer dizer o seguinte, você fez uma venda de um um produto meu para um cliente, se esse cliente vier comprar qualquer outro produto meu depois, seja um, um, um mês, dois meses, três meses depois, mesmo que você inclusive não seja afiliado daquele meu produto, você recebe a comissão, então vou te dar um exemplo novamente, você vendeu a comunidade para o João, passou um mês depois o João comprou um produto meu e você não é afiliado a este produto, tá? vamos supor o método Instagram, você não é afiliado ao método Instagram, você recebe a comissão, e aí imagina que depois de dois meses novamente o João resolve comprar um outro produto meu, vou dar um exemplo aqui, o FTP que é o fórmula do Tráfego pago você recebe a comissão também você consegue entender então é um funil infinito você vende um produto meu e todos os outros produtos que aquele cliente vier a comprar depois você recebe a comissão isso é um funil infinito recuperação de venda já te expliquei a própria plataforma entra em contato com os clientes para fechar a venda comissão de recrutamento já são pouquíssimos produtos que tem essa opção mas só para você entender como é que funciona imagina o seguinte você é afiliado da comunidade Black. Ok, só tô dando um exemplo aqui para você Você é filiado da Comunidade Black uh, Imagina que você vendeu uh, a Comunidade Black para 10 pessoas Tô dando um exemplo aqui Você fez 10 vendas da Comunidade Black E aí, imagina o seguinte Dentro aqui da plataforma Você tem a opção de pegar um link de recrutamento Deixa eu ver se está aberto aqui para mostrar para você ó. Você vem aqui em produtos minhas afiliações. E tá vendo aqui, ó. Comunidade Black. Tá vendo que aqui, aqui, ó, recrutamento está habilitado? O que, que quer dizer isso? Você clica aqui nesses três pontinhos e vai aparecer aqui, ó, recrutar. E aí, você tem este link para você divulgar. Imagina que você vendeu a comunidade Black para 10 pessoas, ok? E aí, você pode fazer o seguinte com a pessoa: olha só, ô João, olha só, Comunidade Black é um conteúdo muito bom, né? O Júnior entrega um conteúdo muito legal lá dentro e tudo mais, aquela coisa toda. Eu quero te convidar para ser um afiliado da Comunidade Black também. E aí, você manda o seu link de recrutamento para essa pessoa se afiliar à Comunidade Black, por exemplo, ok? O que, que acontece? Essa pessoa se afiliando à comunidade Black pelo seu link, olha aqui, ó, você ganha mais 5% sobre as 100 primeiras vendas do João. Então você indicou o João para ser um afiliado, você ganha 5% sobre 100, sobre as 100 primeiras vendas que o João fizer. Então imagina o seguinte, se você tem, vou dar um exemplo aqui, ó, vamos, se você tem, se você fez 20 vendas à comunidade, Ok, você fez 20 vendas da comunidade e você manda o seu link para a pessoa se afiliar à comunidade, né? Você manda o seu link de recrutamento, você ganha 5% sobre as 100 vendas. Ou seja, vamos imaginar aqui, ó, que essas 20 pessoas façam 100 vendas. Ou seja, são duas mil vendas. Você ganha 5% sobre essas duas mil vendas das pessoas que você indicou para ser afiliado da comunidade Black. Então, é uma forma que o afiliado tem de alavancar as vendas dele, sacou? Então você ganha sobre as suas vendas e sobre as vendas das pessoas que você indicou para ser afiliado do treinamento também. Beleza? Bom, isso aqui é, é, é a comissão de recrutamento. Outro detalhe importante que tem aqui, cobrança recorrente. O que é uma cobrança recorrente? A Comunidade Black, neste exato momento desse vídeo, preste muita atenção, neste exato momento desse vídeo, ela custa R$19,90 por mês. É uma assinatura mensal. Por que uma assinatura mensal uh, os membros né, brincam dizendo que a Comunidade Black... É uma, é uma Netflix do marketing digital, como assim? A Netflix toda semana tem filmes novos, tem séries novas, e a comunidade, eu tive a ideia do seguinte, tá? Eu vejo muitas pessoas reclamando, às vezes, que compram cursos online e não tem nenhum suporte com o produtor, não tem nenhum tipo de acesso e tudo mais, então eu tive a ideia de fazer um portal de assinatura, onde a pessoa consegue ter acesso a um conteúdo rico, para que ela consiga fazer as suas primeiras vendas e construir um negócio através da internet, com baixo custo. Então, por R$19,90 o cara tem, por exemplo, lá duas aulas ao vivo por semana comigo. É diretamente comigo as aulas, ok? Então ele tem acesso direto ao produtor. Duas aulas ao vivo toda segunda e toda quinta-feira é fixo. Toda segunda e toda quinta tem as aulas ao vivo. Tem um grupo no Telegram com mais de 1.700 membros hoje pra você tomar base. Tem acesso ao meu Close Friends, onde tem conteúdos toda semana. Quatro vezes por semana tem conteúdo no Close Friends no Instagram. Tem. que mais? Tem a pulseira, né? O cara tem direito a receber uma pulseira é, batendo. Né, a, os requisitos que a gente mostra lá dentro da comunidade Tem a pulseira black, é, que é própria para os membros Tem o que mais? Cara, é muita coisa, tá? Além disso, ah, tem as gravações das aulas e tem módulos que são gravados exclusivamente para a comunidade Só para você entender E aí, a cobrança é R$19,90 por mês porque toda semana tem conteúdo novo É tipo uma Netflix Toda semana tem conteúdo novo para quem quer aprender a vender E ela custa R$19,90 por mês Só que o afiliado, ele, ao fazer vendas, ele recebe a comissão mensal também, Tá? mensal também então se você faz por exemplo sem vendas ok da comunidade você recebe essa sem vendas mensalmente porque a pessoa paga mensalmente para fazer parte então você vai construindo uma renda residual tá ligado você vai construindo uma renda passiva bom ponto isso aqui é para te explicar como que funciona essas ferramentas edus que muitas pessoas não entendem tá não sabem que existem às vezes essas ferramentas então por exemplo tem produtos que vai oferecer tudo isso aqui que o meu tá oferecendo e tem produtos que não tá Antes que vocês me perguntem aqui nos comentários, Júnior, eu posso me afiliar à sua comunidade? Somente quem é membro pode se afiliar à comunidade, tá? Eu vou deixar o link da comunidade aqui abaixo desse vídeo. Se você quiser saber como funciona mais, mais detalhadamente. Olha aí, ó. Acabou de sair venda. Olha só, ao vivo ali na tela do computador. Mais uma venda da comunidade, tá vendo? Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo se você quiser saber mais como funciona, para se afiliar, para ter direito a tudo isso aqui, né, as comissões de recrutamento e tudo mais, é somente para membros, OK? Mas vocês viram aí que é quase de graça. Mas enfim, não tô aqui para falar disso. Aqui é para você entender uma base da ferramenta. Agora é, o que que eu devo analisar na hora de escolher um produto para vender? Isso daqui vai valer para qualquer produto, OK? para qualquer produto. Eu vou vou fazer esse vídeo aqui baseado na página de vendas do meu produto, mas você deve analisar isso em qualquer produto que você venha vender, seja na Hotmart, seja na Monetizze, seja na Eduz, uh, ou qualquer outro lugar, OK? E aí, eu quero te mostrar alguns detalhes aqui que você precisa analisar em qualquer outra página de venda, seja no mercado que você quiser vender você vai precisar analisar isso aqui primeira coisa que você precisa analisar numa página de vendas que converte muito é páginas de vendas que tenham vídeos páginas de vendas que contém vídeos geralmente é, vende absurdamente mais do que as páginas de vendas que não tenham vídeos é, na página tá porque porque converte muito mais mano converte muito mais quando tem um vídeo ali na página de vendas o dois que você precisa analisar vamos aqui ó vamos por parte. é provas sociais ok páginas de vendas que contém provas sociais dos alunos seja em vídeo seja em texto seja em prints igual tá mostrando aqui ó que são resultados dos alunos da comunidade ó ó então são vendas dos alunos então são provas sociais porque contra uh, resultados não há argumentos então quando se tem provas sociais mostrando que os alunos realmente estão tendo resultados é, a parada acontece, então a chance de você converter uma venda é muito maior, então analise-se na página de vendas o produto que você está divulgando, tem provas sociais, ok? E aqui as provas sociais são reais porque está dentro do grupo, ó. dá para ver, olha, 1.500 membros aqui dentro do grupo, então não tem como fugir, não tem como fingir que isso aqui não é real. Outro detalhe importante é que você dá uma analisada na copy de modo geral da página de vendas, eu digo no sentido se ela quebra objeções, é, se ela, sabe, mostra é, ou quebra objeções, tá? quebra objeções e se ela gera desejo, tá? Mostra a pessoa o que, que ela pode realizar através daquele produto. É, aqui ó, mais provas sociais. Aqui ó, quebra de objeções, por exemplo. Aqui neste caso aqui ó, para quem é indicado a comunidade Black. Então aqui vem por exemplo ó, para pessoas que desejam iniciar um negócio pela internet através do mercado de afiliados. É, aí a pessoa às vezes está lá se perguntando, né? Será que esse produto é para mim? E aí aqui já responde a pergunta dela. Pô, você, você tem vontade de, por exemplo, começar um negócio com afiliado? Se sim. Bom, esse produto é para você, OK? Aqui, por exemplo, outra quebra de objeção, para afiliados iniciantes que estão encontrando dificuldades em fazer as primeiras vendas e alavancar as suas vendas na internet. Ponto. Outra quebra de objeção, e para aí vai, por exemplo, para quem não tem dinheiro Para investir em cursos caros Mas que deseja aprender a se tornar um afiliado profissional De uma forma acessível, por exemplo, outra quebra de objeção Então analisa-se na página de vendas O produto que você está vendendo Que você está divulgando, tem quebra de objeção Ok? É, se, outro detalhe que eu acho muito interessante é isso daqui Analisar-se na página de vendas Explica-se bem o que tem dentro do produto Porque uma coisa que mata muitas vezes as pessoas De comprarem, elas não entenderem exatamente O que tem dentro do produto, tá? Então vou te dar um exemplo muito simples, eu já deixei de comprar um produto por exemplo de tráfego pago porque na página de vendas não me especificava se tinha uma coisa que eu queria muito aprender em relação a tráfego pago porque eu já comprei diversos produtos de tráfego pago velho eu já deve ter comprado uns oito produtos de tráfego pago no mínimo fora mentorias tá só que todos eles não viam que eu queria e aí na página de vendas eu sempre analiso você se tá explicando olha será que explica exatamente sobre isso aqui então aqui por exemplo aqui dentro aqui fala olha o que que você vai encontrar dentro do portal por exemplo tá Estratégias para iniciantes, construção de funis de vendas de e-mail, é, é, conteúdo sobre produtividade, conteúdo de copyright, conteúdo sobre coprodução, conteúdo sobre lançamentos, conteúdo sobre YouTube, conteúdo sobre Instagram, sobre Facebook Ads, sobre Google Ads. Então aqui o cara já sabe o que, que ele vai encontrar lá dentro, então isso aqui já mata muitas objeções. Então analisa-se na página de vendas o produto que você está divulgando, explica isso, porque isso daqui, por exemplo, pode atrapalhar você a fazer mais vendas, porque se não, se não tem especificamente explicando o que, que tem dentro do conteúdo, o que, que o cara vai encontrar, o cara não compra muitas vezes, por conta disso. Mas enfim, outro detalhe importante é isso daqui, ó. Se na página de vendas existe uh, uma parte em que explica, por exemplo, uh, que tira algumas dúvidas da pessoa ao comprar o produto, se fala sobre garantia. Então, por exemplo, aqui, ó, neste caso do meu, aqui tem dúvidas frequentes. E aí que explica algumas coisas, né? Por exemplo, como que eu vou receber o acesso ao treinamento? E aí explica, olha, o acesso vai chegar por e-mail Ah, eu posso comprar, é, por exemplo Eu sou iniciante, posso comprar o produto? Sim. Ah, como que funciona? Não sei o que Então que quebra objeções, que fala sobre, por exemplo Garantia, que explica ó, que a pessoa pode cancelar Compra e tudo mais. Então vê se o produto Que você oferece também fala sobre a garantia No final da página ou em algum lugar da página Porque quando fala-se de garantia é, Aumenta a conversão de vendas E isso ajuda muito a converter, tá? Então acho que, falando assim de forma bem crua E bem fria, quatro pontos Que eu acho que você precisa analisar, é se tem um vídeo na página de vendas, dê preferência para a página de vendas que contenham vídeos. Ponto 2, provas sociais. Verifique se tem provas sociais, tá? Ponto 3, analise a cópia de modo geral, no que está escrito de modo geral dentro da página. Ponto 4, analise... Ó, na verdade, vamos em mais de quatro pontos aqui, ponto 4 quebra de objeções, vê se em algum lugar da página a página já quebra objeções ponto 5, vê se na página explica o que tem dentro do produto que você está divulgando tá, se especifica um pouco melhor o que, que tem dentro, do, o que, que o cara vai encontrar dentro do treinamento, dentro daquele produto de modo geral, se tem é, dúvidas frequentes sobre garantias como ele vai receber o acesso e tal, isso também ajuda e muito a converter mais vendas através da internet, tá? Acho que por aqui já deu para você entender um pouco melhor. A gente estendeu um pouquinho aqui. É, mas acho que se você fizer toda essa análise do que o produto te oferece... Espero que você tenha gostado. Olha, se você gostou do vídeo, mano, por favor, deixa o seu like aqui. Se inscreve, não demora dois segundos para dar o like. Eu vou esperar dois segundos para você dar o like. Vamos lá. Pronto, acho que deu tempo de você dar o like, agora se inscreve aqui no canal para você receber os próximos conteúdos e me segue no Instagram se você ainda não me segue também, beleza? Então é isso daí, um grande abraço para você, até o próximo vídeo e valeu, tamo junto!